Jovem russo é atacado por poltergeist durante investigação e quase perde a vida em casa assombrada. Na Indonésia, um grupo de amigos levam oferenda à entidade podridão da Lagoa Poluída. O homem ressuscita após cinco dias e é submetido a um ritual para purificar sua alma contaminada por demônios. Câmeras registram mulher assustadora saindo de dentro do banheiro de uma casa e muito mais. Mas antes...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 Fantasma de Russo foi até uma casa assombrada por um terrível poltergeist. Há poucas semanas, uma família teve de deixar o local após a filha sofrer um mal súbito enquanto dormia. Neste momento, o investigador prepara um ritual satânico para tentar contatar a entidade. tudo se apagou. Sim, o portal foi aberto e o fantasma já está no local. Eu tenho... se eu Através do tabuleiro Ouija, ele manteve um diálogo com a coisa que parece vir em sua direção como vemos na câmera de temperatura. Acreditando que a entidade deixou a casa, ele começou a desfazer o ritual. Foi nesta hora que coisas estranhas começaram a acontecer. Enquanto dormia, um demônio montou sobre ele e começou a sufocá-lo. Sim, é a paralisia do sono. <risos> Bom, ele conseguiu sobreviver a este ataque, mas ficou algumas marcas no pescoço. Que alguma coisa escreveu de trás pra frente no espelho a seguinte palavra, morra. Agora ele está trancado no banheiro com um demônio. Я esta entidade novamente caminhando em sua direção. Está ele. Só os anjos do Senhor poderá livrá-lo deste mal. Ficou até o amanhecer quando as manifestações encontraram-se mais brandas. Com isso, ele conseguiu sobreviver ao ataque deste poltergeist. No vídeo que se segue, um grupo de jovens se dirigiram à beira de um grande lago para enviar uma oferenda de manjares para a entidade que tem por nome Podridão que habita no fundo das águas poluídas. E lá foram eles na sua empreitada. Neste momento, o cesto foi posto sobre as águas e não demorou muito para a entidade surgir. Nas imagens, vemos uma criatura horrível, branca e pálida. Uh. Agra, com uns dedos enormes, emergiu das águas para colher a oferta. <sum> No vídeo que se segue vemos uma cena no mínimo perturbadora, um homem que parece ter ressuscitado após cinco dias enterrado, ele já estava no décimo dia ali dentro e sobreviveu se alimentando de ratos, baratas e outros insetos e vermes repugnantes, o problema é que ele voltou só com a metade da alma, a outra metade é um Espírito maligno que se prendeu a sua alma no inferno. Teoricamente, ele é metade homem, metade demônio. Ele foi enterrado com o rosto todo tapado, já que foi desfigurado por um pitbull após sua execução. Pera, pera, pera. Para restaurá-lo por completo, ele foi submetido a um ritual de magia negra. Dentro do círculo de fogo, o mal que estava nele começou a queimar e aos poucos, ele foi sendo liberto e sua alma estabelecida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en te tentación, líbranos de todo mal. Amén. Perdóname, pero yo ahorita me los voy a comer. Oh, oh, oh, Señor, ¿todo bien? Oh, oh, oh, oh. Ay, Eres la reina de todos. No permitiré que me rasquites, para... Ah, si no. ¿Qué tienes, güey? ¿Qué tienes? Mas o preço da libertação foi alto, já que ele levou outra alma consigo. Agora um caso perturbador registrado por um pai. Ele acordou assustado com o um som de risadas vindo do quarto de sua filha em plena madrugada. E lá foi ele ver o que estava acontecendo. Foi quando ele avistou uma menina de pé sobre a cama sob um cobertor. Mas como? Se ele só tem uma filha e ela estava dormindo sozinha até então. Onde é que veio esta menina? Emi! Sim, ela simplesmente desapareceu do nada sem deixar rastros. Vocês estão vendo neste momento não tem uma história, mas apenas um fato registrado por uma das câmeras de segurança de uma casa nos Estados Unidos. Essa figura tenebrosa saiu de dentro do banheiro logo ao fundo e caminhou em direção à porta da casa e saiu. Detalhe, a porta estava trancada já que no horário em que as imagens foram registradas não havia ninguém na residência. que uma mulher vestida de branco e com a face toda desfigurada estaria fazendo escondida dentro do banheiro daquela casa. O pior de tudo é que não há registro dessa criatura entrando no banheiro, então como explicar o que estamos vendo? Estavam a lutar e. Ui!